Wa yakke yakke que A particularidade dessa zona primeiro é uma zona que tem problemas de água porque não tem fontes de água. Se as pessoas não tiram água nesses poços que nós estamos a ver, têm que caminhar uns 20 a 25 minutos a ir tirar água diretamente no rio Incomate. O problema é que a problema lê kumaka ya mati e makaku lokufika nkarwa mashereje. Kutala mashereje ngokoloma ntao, aselolesi famba ku kombeti rumalo makwatini fomos a de a NO e lá lei <laughs> lwati libamboya leliwe lei lenkanganwini waqometea ya ubasisi askarhatu leso sikhumama intalwana sokusilungisa yena abaya kitipi para sihloboxa ensi durara malembe yakuhlaya para nivana vahenda vatswaliwa ka vhata ko kuntunwara wa Sterris é da show, mas A maléle para ele está Você está em um a para, vai o a a na monta. Eu sou sevela, eu sou bonaca, eu costa. Ai, lica, arena, A a marcha a pode a subir a não pode que controle limpeza para cortar o O critério para a escolha dessa comunidade, para se beneficiar do furo, foi a comunidade mais carente de água. O Mabui Quadro não tem água canalizada. Percorrem quilômetros para, para atingir o local de água, que é, é, é, é nos rios, nos pequenos lagos, não há água potável. Para a escolha do local, para perfurarmos, foi a organização da comunidade, onde a comunidade decidiu escolher dois locais para estudos geofísicos. E que nesses dois locais, onde o estudo geofísico fez, aprovamos o primeiro ponto, que é este onde estamos neste momento. Temos aqui alguns membros da comunidade que vão fazer parte do Comitê de Gestão de Água, que são eles que velam. Pela perfuração durante o trabalho. Eles devem acompanhar passo a passo daquilo que está a decorrer. <risos> na evanu kensa n'utangela n'ungawanga enche famba ia uma ampolinho n'isamba lava máti ele tapu tapu vem ele tapu tapu Santo acho que a mãe n'eka que Bairro 5, oiei! Josina, Com os 15 furos de água financiados para esta fase, melhoramos muito o acesso à água na Ilha Josina. O caminho que começamos e que estamos a percorrer é muito bom, é muito positivo. A distância máxima é de mais ou menos 300 metros. Para o acesso limitado, estamos a contabilizar famílias que estão a mais de 500 metros, mas também temos famílias que estão ao redor dos 500 metros, que garantem o um acesso básico. Vai silêncio, vai se dirigir à fonte de água Melhorado, mas também um como os pelos, já de tem que ir o hino porque o Estabia o o o Agora, eu voo opa, quando ainda um, desse, que se só depois não é Quatro, meu Deus, local, Daddy. Sei, mas eu não sei. Rashe, eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Uma não sei se você não Papai, quando com, a Gata bibi. Ngamba kuikumbisa makimba olaonyaka. Makimba a twabo. Gamo yale momento, a eu eu na a eu a eu a a a não quase I chindiswa to kumwe ite zvakakosha Oh! Oh! Ongau ho <hops> i nga ni enda kuweniwe munhu tiwa leswa ku tapendi swa ku ni. Anka sunene a hitirisa mabaldi a mabasiya, hi maboko. i auto Circulation, você está sentado em Telaway, você a sentado vai Telaway, você está sentado em Telaway, você está sentado em Telaway, você está sentado em Telaway, você está sentado em A formação consiste mais em conhecer os direitos humanos e vezes, direitos que muita gente ainda não conhece. não conhece. Eu, como jornalista, vou difundir para que as pessoas conheçam os seus direitos. A Rádio Publicária de Chinaguano faz muitos programas e trabalha com muitas organizações não governamentais. Trabalha com as comunidades, água e, e saneamento, e direitos humanos que ainda nós não conhecíamos. Além de fazermos a rádio, nós fazemos rádio ao vivo. Para pessoas que não têm nem como adquirir o, o, o aparelho, vamos na comunidade, fazemos palestras e difundimos desta maneira, além de falarmos, pôrmos no ar pela própria rádio comunitária de Chinavano. Eu trabalho na Rádio Comunitária de Navani, sou locutora, apresentadora do programa Clube da Criança. O Clube da Criança abordo os seguintes temas. em vez em que abordo é, gravidez precoce, tratamentos é, prematuros, direitos da criança, deveres também. Esta formação está a ensinar o mundo acerca de algocianamento e pode me ajudar no meu programa porque. Tem tido casos em que há crianças que não bebem água potável, há outras que também não sabem de que a água é um direito humano. Então eu estou aprendendo muito mais nesta formação que eu, algo que eu possa transmitir para a minha sociedade em geral. Gostei da, da, da, das leis que tivemos aqui, a lei da água, porque sem água, na verdade, não há vida. E saber os direitos, o que devemos fazer para cuidar de água? uau! Ah, wow.